Assisti um filme agora há pouco, o nome do filme era Um Mundo de Trapaças. E me chamou a atenção, além do roteiro ser muito bem escrito e chamar a atenção da gente, a gente não podia perder a atenção nem nenhum minuto, senão você não entenderia qual trapace está sendo feita e com quem. Quem está sendo trapaceado, né? Mais uma frase durante o... O filme me chamou a atenção, um dos trapaceiros disse assim para o outro, que somente um desonesto pode ser trapaceado, que somente um desonesto pode ser trapaceado. Aí me chamou a atenção e eu comecei a pensar em que tipo de situação que você pode ser considerado desonesto na sua vida, em que áreas da sua vida. E aí a gente poderia aqui dar como exemplo algumas áreas. Se você faz uma negociação de uma maneira, num lugar que não é o convencional, que não é o correto, que parece não ser honesto, se você for enganado, trapaceado, é muito mais fácil de ser, né? De você ser enganado, de perder aquilo que você está comprando, porque aquele lugar, aquele formato, não é o mais honesto. E se você está fazendo uso daquilo, você também é desonesto. Se você for enganado por uma mulher, no caso, se você é casado e você está cometendo a infidelidade, mesmo que em pensamento, pense bem, é porque você é desonesto, você é infiel. Então, também pode ser enquadrado essa frase, que somente são trapaceados os desonestos. E também você pode ser trapaceado por ingenuidade, por desconhecimento, né? Ingenuidade, mas é muito mais difícil. Mas, normalmente, as pessoas que são trapaceadas porque são desonestas. E aí me chama a atenção e eu queria deixar essa reflexão para você hoje. Você está sendo muito trapaceado na sua vida? Você está sendo muito desonesto em algumas áreas da sua vida? Pensa nisso, fique seguro e Deus te abençoe.